Alô, nossos seguidores, é Remix no Ar. Estamos aqui na base do COVID, município de Rio Negro, com o doutor Rodrigo Gondo. E vamos, então, através do doutor, levar informações, vocês que nos seguem, quanto a esse momento que estamos vivendo, início de ano de 2022, e as pessoas ainda confusas quanto COVID e também H3N2. O doutor Rodrigo tem essas informações para nós. Doutor, tudo bem? Um bom início de ano e vamos ao trabalho. Obrigado Márcio, obrigado aos seguidores do RMIX. Um prazer, né? Ano novo, falando novamente a vocês, trazendo algumas informações sobre essa nova situação em que nós vivemos nesse início de ano, é né? com a, a, a vamos dizer assim uma grande melhora com relação à COVID, mas com essa surpresa da gripe H3N2, que é uma variante do Influenza A, é, que vem chegando, já chegou com força em outros estados e agora está já no Paraná e também, ó, obviamente, tem, essa semana nós tivemos as primeiras confirmações dos casos no nosso município. Veja bem, Márcio, do ponto de vista é, é, de sintomas, né, não tem como você diferenciar um Covid leve de um quadro de H3N2, os dois vão fazer sintomas gripais. Então, no corpo, mal-estar, nariz escorrendo, dor de garganta, tosse, todos eles fazem sintomas muito semelhantes. Por isso que o paciente que vem até nós com esses sintomas, e ele vai ser encaminhado a nós, quer seja da unidade de saúde, quer seja do pronto atendimento, em virtude de não ter como diferenciar essa, esse quadro, a não ser pelo exame, vai passar por mim, vai passar pela nossa enfermeira Ana, vai fazer coleta... E a gente vai iniciar tratamento precoce da mesma maneira. Né? É, independente se Covid ou se H3N2 tem a indicação da utilização tanto de antibiótico é, associado quanto do uso do antiviral, que é o Tamiflu, que é o Tamivir que a gente usa de rotina. Então a gente não tem feito essa diferenciação do ponto de vista tratamento. Estamos tratando, coletando e aguardando. Né? E no finalzinho do ano passado, no final de 2021, a gente tinha um percentual bem reduzido de casos de COVID. Né? Então, tanto que chegou a aproximadamente só 6% das nossas amostras que foram coletadas serem de COVID. O restante ou era gripe H1N1, ou era H3N2, ou era um quadro de resfriado comum quando os dois vinham negativos. Né? Agora, nesse começo de ano, a gente já teve um aumento do número de casos de COVID. Né? Só ontem, eh, eu não tenho o um número exato, mas eu atendi aqui no consultório eh, aproximadamente 9. E um, o aumento já, a, a confirmação da chegada dos casos de H3N2. Tá? Então, a, as, as recomendações né? importantes é são as mesmas da COVID, Uso de máscara, distanciamento social. A gente esperava realmente é, um aumento do número de casos na virada do ano, em virtude das festas. Né? Obviamente, a população acaba se descuidando um pouco mais, o que acarreta esse aumento de casos, mas a gente não pode deixar isso fugir do controle. Por isso, a gente apela à população que tome cuidado, que use máscara, que use álcool, que, que mantenha essa questão do distanciamento. Para quê? para que não tenham que vir a ser tomadas medidas mais severas com relação a restrições. Restrições <coughs> com relação a academias, mercados, fechamento de lojas. E isso está na mão da população. Se a população fizer a parte dela, a gente vai conseguir vencer mais essa batalha, Márcio. Doutor Rodrigo, e também um detalhe, né? estamos falando para a população, através da sua pessoa, tomar vacina. Ambas as vacinas estão à disposição. Perfeito, Márcio. Então, é, inclusive, essa questão do aumento do número de casos de gripe, né, do H3N2, da influenza A, se deveu a uma negligência da população em relação à tomada da vacina. Foi feito um foco maior na tomada da vacina da Covid e a população acabou deixando, embora tenha havido... A campanha da vacinação da gripe, embora né, essa vacina esteja disponível em todas as unidades de saúde, não só aqui na nossa unidade do Covid, a vacina da influenza sempre teve em todas as unidades disponíveis, a população acabou não tomando a vacina, o que fez... Mas isso não foi só aqui, né, isso foi em Brasi no Brasil como um todo, né, e por isso houve esse aumento do número de casos de gripe. Então, é fundamental que se faça a vacina tanto da Covid quanto da influenza, né, da vacina da gripe. As vacinas estão disponíveis. Nós estamos fazendo campanha reforçando isso. Só no, no sábado nós faremos aproximadamente 2.000 a 2.500 doses de vacina do Covid. E as vacinas da influenza estão disponíveis em todas as nossas unidades que já estão com funcionamento normal. Funcionamento normal, que não começa a acontecer já nessa manhã, já de quarta-feira, aqui na base da Covid. Os atendimentos aí, a agenda está grande. Sim, sim. Ontem, só ontem, foram 68 atendimentos aqui, 25 consultas, pacientes mais graves que passaram por mim, e a gente não para, Márcio. Tá certo. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, Márcio. Obrigado, seguidores do RMIX, um 2022, de bênção, prosperidade, saúde e vitórias a todos. Agradecendo mais uma vez, doutor Rodrigo Gondo, é RMX no ar, sempre com informações pontuais a vocês que nos seguem. Pessoal, recado do doutor Rodrigo Gondo, hein? Vamos tomar as vacinas que estão à disposição nas unidades de saúde e também aqui na base de covid no município Rio-Negrense.